Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos à edição de quarta-feira, dia 7 de julho de 2021 do Preto no Branco. Eu sempre confesso aqui, sempre é bacana eu destacar, porque é um fato que reiteradamente ocorre em minha vida. Eu começo a semana esses dias rapidamente, quando eu vejo já é quinta-feira, já é sexta-feira, já é final de semana... E quando me dou por mim novamente, já é o início da semana, tenho a impressão de que o tempo está passando muito rápido. Já falei que, supostamente, é sinal de maturidade, me sinto um jovem experiente, um jovem cada vez mais maduro. E eu já agradeço a você que está conosco nesse momento por acompanhar a programação desse dia 7 de julho. Hoje, olha que legal, como de costume, eu sempre trago uma curiosidade no início da nossa programação, hoje é o dia mundial do chocolate. E eu fui verificar é, qual, de onde surgiu, de onde veio o chocolate, e é, a história, né, a etimologia do chocolate ela é muito divergente. Né? Uns dizem, né, comemorado no dia 7 de julho, dia mundial do chocolate, registra a introdução do produto na Europa ainda no século XV. Século XV? 1600, por aí, né? Entretanto, há na história quem diga que foram os maias e os astecas os primeiros no cultivo do cacau, principal matéria-prima do chocolate. Há controvérsias, porque os primeiros vestígios, segundo as outras correntes, vamos dizer assim da descoberta do chocolate, são de 1500 antes de Cristo, que loucura! É uma divergência muito grande, de 3 mil anos aí, né? E vem da civilização Olmeca, que habitava o México na época, posteriormente foi aproveitado pelos maias. Enfim, em que pede essa divergência histórica, aproveitar um friozinho com chocolate quente é uma boa pedida, me recordo esses dias que estavam em Campos do Jordão. Que delícia o um chocolate quente no frio. Você que gosta, aproveite, então, para comemorar o Dia Mundial do Chocolate. A partir desse momento, estamos ao vivo nas mídias sociais do Centro de Notícias. Você poderá acompanhar a nossa programação pelo Facebook do Centro de Notícias, pelo canal no YouTube do Centro de Notícias e também pelo meu canal, Renato Bozzi, lá no YouTube, ok? Quero agradecer você que está conosco agora e já disponibilizar todos os nossos chats que estão liberados para você participar das altas discussões, do alto debate que teremos hoje com pessoas especiais, professores universitários, enfim, só gente bacana, como sempre você está acostumado aqui no Centro de Notícias. O Centro de Notícias e o Preto no Branco é uma produção independente que tem como jornalista-chefe João Pitombeira. Um abraço ao querido colega João Pitombeira. Hoje falaremos sobre a segunda indicação do presidente da República, o famoso, que desperta emoções, desperta sempre muita polêmica, Jair Messias Bolsonaro, a um cargo de ministro no STF. Segunda indicação do Bolsonaro que está por vir aí a partir da aposentadoria do decano do STF, o Marco Aurélio Melo. Também falaremos sobre educação, conectividade e internet. E também do afrouxamento de restrições da quarentena anunciada pelo governador do estado de São Paulo, João Agripino Dória Júnior. Para me ajudar na discussão de todos esses assuntos, que hoje estarão aqui no Preto no Branco, repercutindo todos esses fatos, diretamente da metrópole de Campinas. Com muita satisfação, eu convido e já saúdo o professor Eduardo Baez. Muito boa noite, seja mais uma vez sempre bem-vindo ao Preto no Branco, professor Baez. Muito boa noite, meu caro Boaz e amigos deste Centro de Notícias Preto no Branco. Uh, no dia 7 de julho de 2021, né? Foi metade do ano, estamos na segunda metade, vamos que vamos com os nossos colegas, camaradas que trazemos aqui as mais variadas visões sobre a notícia. Vou aproveitar e já vou pedir para você que está aí no YouTube, se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça isso agora, se inscreva, ative o sininho e vamos que vamos, né? Tamo junto aqui. Ah! compartilha esse vídeo também, você que está no Facebook, já dá um compartilha aí, põe na turma do Zap, pede para a tia do Zap compartilhar, porque vai ser, o negócio vai ser bom hoje. Já estou seguindo sua sugestão, professor Baesto, com o meu celular aqui, fazendo isso agora, e sempre gosto de falar isso, de professor para professor, quero chamar o integrante da nossa bancada, professor Washington Barbosa, seja bem-vindo ao Preto no Branco. Boa noite a todos, obrigado. Estamos aqui mais uma noite para comentar os fatos do dia do Preto e do Branco. Ok, agora para o nosso programa ficar ainda mais prestigiado, mais um professor, esse diretamente da Unesp. Professor Antônio Alberto Machado, participando pela primeira vez da nossa segunda temporada, ele que já participou da nossa primeira temporada do Preto no Branco. Com muita satisfação nós recebemos o professor Antônio Alberto Machado mais uma vez. Seja bem-vindo, professor. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, professores Washington e Eduardo. É um prazer muito grande voltar a participar do seu programa aqui do Preto no Branco. Quero deixar também o meu boa noite aos seus ouvintes e espectadores. É né, uma satisfação muito grande poder participar deste programa que tem pautado uh, temas uh, fundamentais né, da vida local, da vida nacional, da política, da cidadania. Para mim, então, é uma renovada satisfação poder revê-los e colaborar modestamente com a, o debate. Seja bem-vindo, professor Machado, também quero saudar e dar as boas-vindas a um assessor parlamentar lotado na Assembleia Legislativa no Estado de São Paulo, participa sempre conosco também, Michael Tropiano, seja mais uma vez bem-vindo ao Preto no Branco. Conexão do Michael tá, tá ruim, Luiz. Está sem é som. Está tá só sem som. Som? Agora? Tá sem... Perdão. <risos> Boa noite, Boas, Eduardo Barbosa, professor Antônio. Eu espero poder contribuir com essa bancada aqui Eu sem. não tô tendo retorno aqui, Luiz. Você... Vocês Como me é ouvem? Ele está tá, tá parado mesmo, né? Vocês estão vendo a Eu imagem você... dele parada? Não, tá tá, tá... estamos ouvindo ele normalmente, Boas. normal ele tá ouvindo Normalmente. Ótimo, vou finalizar. Eu não estou ouvindo o Michael Tropiano, está acontecendo algum problema. Som. É, o o Bose, ele está falando normal. Cara, eu não, então, não estou ouvindo mesmo, eu ouço vocês. Para finalizar, boa noite. Ele está congelado tá... para mim. Novidade. Oh, de pro... eu, eu vou eu sair fazer e voltar. A... É que ele não está te ouvindo, Michael. É, ele está falando normal, está dando a mensagem dele. De bo... de... Ah, me avisa aí, então. Me avisa okay. lá de concluir, por favor. Vai, tropeando. <risos> Boa noite aos demais é, que, que estão aqui nos assistindo, tá? Mais uma vez, espero poder cooperar na mesma altura aí. Espero, vou tentar cooperar na mesma altura que os professores. Pronto, terminou. Que, <risos> que loucura que está acontecendo, porque vocês todos, eu estou vendo os... E Talvez, vi os... talvez uhum. o Marco pode sair e entrar no estúdio para um, reiniciar o processo. Aí deve restaurar a conexão dele. Obrigado, professor Baier, sempre tecnológico. Eu já quero colocar fogo no parquinho a gente começar com uma notícia aqui de última hora. CPI, Omar Aziz, da voz de prisão para Roberto Dias. Hoje, agora à tarde, agora há pouco, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito deu voz de prisão ao depoente que ainda não foi detido. Segundo Aziz Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, mentiu a CPI em resposta sobre denúncias envolvendo negociações de compras de vacinas. Questionado por senadores sobre denúncia feita por Luiz Paulo Dominguete, Dias havia dito que foi apresentado ao PM pelo coronel Marcelo Blanco, ex-assessor do departamento da diretoria da qual ele era chefe, em um encontro com amigos em um shopping. Dominguete acusou Dias de pedir um dólar por dose em compra de 40, 400 milhões de unidades da vacina AstraZeneca. Perguntado pelo relator Renan Calheiros, o ex-diretor da saúde, também afirmou não ter pressionado o servidor Luiz Ricardo Miranda para autorizar a importação das vacinas Covaxin. Quero perguntar a vocês, os nossos convidados, se alguém quer falar alguma coisa, não era um assunto que estava na pauta, mas entrou de última hora, nós estávamos comentando aqui nos bastidores alguma coisa quanto ao artigo 342 do Código Penal, chegamos mais ou menos a uma conclusão que em tese poderia ser aplicado sim, mas quero perguntar se o professor Washington Baez ou o professor Machado querem comentar alguma coisa rapidamente sobre essa primeira temática aí colocada na nossa pauta de última hora, senhores. É, eu estava assistindo, eu estava assistindo o depoimento exatamente no momento que aconteceu. Não sei se os demais conseguiram acompanhar em loco no momento, né? Porque uma coisa é você pegar a fala do, do Assis, cortar e colocar o momento que ele foi preso. Mas é, se você estiver acompanhando, quem acompanha todo o processo vai ver que o Assis ele entendeu claramente que é, chegou o momento, né? É que tudo quanto é depoente que apareceu por lá, vamos falar a verdade, hein? O que mentiram nessa CPI foi uma enormidade, a começar pelos próprios dirigentes da CPI, não apenas os depoentes, né? Mas chegou no momento em que é, tomar, teria que se tomar uma atitude para não desmoralizar ainda mais algumas situações que estavam acontecendo. E ele chegou nesse ponto, né? Um depoente que mente comprovadamente, comprovadamente, porque você vai ver os vai ouvir os áudios, vai ver isso seria a gota d'água de uma perda de controle efetivo sobre a CPI. E detalhe, né? essa ação do Aziz não foi corroborada pelos demais, pelo chamado G7, né, aquele grupo de sete senadores que detém o controle da CPI. Parece que foi uma decisão, é, é, vamos chamá-la de monocrática, E né, que está sendo contestada, inclusive, por Renan Calheiros. O Randolph deixou a coisa... Mais ou também em cima do muro, se concordo ou não, né? Já a, a sessão já havia, sido, já teria que ter sido suspensa porque já estava acontecendo a sessão do Senado que não poderia acontecer de forma concomitante as duas situações. Então, quem acompanhou todo o processo em loco é, ficou claro que aquilo foi, foi uma manobra para garantir o controle da CPI pelo grupo, né? por aquele grupo ou, ou pelo, pelo senador Omar Aziz. Particularmente, é, creio que isso pode pode dar um tiro no pé de vários, de várias formas, né? Por ser essa ação um tanto quanto precipitada, não sei se precipitada. Eu acho que assim o cara estava mentindo mesmo, comprovadamente. Ele perdeu a paciência e resolveu tanto que ele fala assim, pode levar embora, né? Ah, não funciona assim o processo, né? Quando o, o Fábio Washgarten estava depondo que estava claramente mentindo e o senador Randolfo Rodrigues pediu a prisão do, do, do Fábio Weingart, tirou o Almarazes falou, não vou ser carcereiro de ninguém, não vou pedir prisão de ninguém, e estava claro que precisava pedir a prisão naquele momento. Então, nós estamos na frente no, no, de um processo é, no qual há um desgaste e a necessidade, por parte talvez da CPI midiática, de apresentar algum fato a mais para garantir a sua visibilidade, mesmo porque é, o, o presidente do Senado já disse que mesmo com pedido de prorrogação, parece que ele não vai prorrogar a CPI, não. Vamos ver o que vai dar. Loucura. Professor Washington, quer acrescentar alguma coisa? Ah, eu, eu acho, sim. Estava é, faltando é, essa atitude de autoridade. Eu não sei se hoje... É, e, e naquela situação foi a melhor das situações, né? Como bem o professor Baez disse, é, houveram outras anteriores que se deixou passar, mas é, me parece que hoje também é, a coisa estava muito escancarada, né? Os, os outros dois que estão na berlinda dessa situação, o presidente os advertiu de que, diante da, de afirmações que eles estavam fazendo, que se sentiam que, se sentia que eram claramente sem é, sem lastro, na verdade, né? que é, é, a, a comissão ia discutir a possibilidade de acariação. E aí, na acariação, se ele insistisse na situação, é, poderia receber a voz de prisão. É, de certa forma, nos dois casos foi deixado isso. E hoje parece que a pessoa, talvez até achando que a impunidade estava sagrando solta, né, por conta exatamente desses dois fatos, e aí que a gente fala que é a questão da teoria das janelas quebradas, né, é, Através da quebra de uma janela e deixa passar, e a outra deixa passar, a coisa vai se evoluindo em termos de, de sensação de impunidade, hoje se fez valer a autoridade que a, a CPI tem, de, em casos como este, é, de, é, decretar a prisão preventiva do dito, né. É, vamos ver quais, quais vão ser agora as implicações posteriores a isso. É, nós tivemos ontem, antes de ontem, um depoimento que, que ficou praticamente ridículo, né? que foi, foi colocado lá com o objetivo de defender determinadas coisas, mas esqueceram de qualificar quem foi designado para defender, e também não, não houve essa decisão. Então, ela fica controversa sob o ponto de vista é, da, da, das outras é, benevolências, mas eu acho que a CPI estava precisando de, de deixar claro que não é brincadeira, né? É, é política. Muita gente causa estranhamento pelo fato da, da, da CPI estar agindo politicamente. E vão agir politicamente, dos dois lados, aí não tem anjo nesse aspecto. Mas o importante é que ao fim da CPI é, ou haja a inocência, a declaração de inocência de quem sob quem paira certas suspeitas, ou que se tenha documentação e, e meios de prova para que o Ministério Público possa fazer a sua parte é, com relação a quem, já não mais como, como é, é, apenas uma possibilidade, mas com, com fortes indícios de suspeição, né, tenha provas concretas sobre isso. Professor Machado, tem alguma coisa também para acrescentar antes da gente entrar definitivamente na pauta do dia? Olha, eu acho que uma prisão é sempre uma medida muito drástica, né? Ela impacta em direitos fundamentais das pessoas e eu nunca sou simpático, né, pessoalmente, a essas medidas. É restritivas ou supressivas da liberdade senão como o último caso no direito a gente fala como última raça né quando for absolutamente necessário não tiver outro outro caminho né Outra uma alternativa à prisão não é portanto eu não olho com simpatia nenhum tipo de encarceramento e nem esse né? E você vê que nesse caso ele é polêmico, porque, uh, embora formalmente me pareça que a, a prisão pudesse ser, a, o flagrante pudesse ser decretado, me parece que estão presentes todos os elementos do tipo penal do artigo 342 do Código, embora formalmente uh, eu não vejo vício na, na prisão, é, em, é, é, apesar de que a própria advogada do Roberto Dias disse que ele não era testemunha, que ele estava lá colaborando com a CPI, portanto não tinha esse, essa obrigação de dizer a verdade, mas eu, eu não concordo com ela. Eu acho que formalmente é, estão presentes os elementos tanto do tipo penal quanto os requisitos de uma prisão em flagrante. Agora, a oportunidade, a conveniência, a, a justiça, a utilidade dessa prisão é que pode ser discutida e ela é polêmica, sobretudo porque, como já se tem dito, o Roberto Dias é um peixe pequeno, e quando os peixes grandes estiveram por aí mentindo ou sonegando a verdade, ou não dizendo tudo que sabem, etc., não foram presos. Então vai, vai surtir esse tipo de... vai, vai, vai ensejar esse tipo de de crítica, então tem dois pesos, duas medidas, não tem isonomia, prende um, por que não prendeu o outro, etc., será mais um pouco de lenha na fogueira da polêmica. Por outro lado, também a CPI estava precisando se impor de maneira a garantir a sua autoridade, mas, sobretudo, de maneira a fazer com que as pessoas uh, deixem de cometer perjúrio, falso testemunho lá na, na, na CPI. Eu até entendo essa postura do Omar Aziz, porque é hora de botar um pouquinho de, de ordem naquela bagunça em meio a tanta mentira, mas eu volto a dizer, eu não acho que você pode instrumentalizar um ser humano a, para restabelecer a autoridade da CPI. Eu acho que né, é uma visão um pouco mais lírica, mais romântica, o homem é a medida de todas as coisas, e nós não podemos, eh, portanto, o velho Kant já dizia isso, né? não podemos instrumentalizar uma pessoa, suprimir a liberdade como meio, como instrumento para restabelecer a, a, a autoridade da CPI. Então, na minha, na minha opinião, né, você vê que é polêmica, o, o, os próprios senadores não estão fechados, não achavam que devia prender, outro não e tal. Então, eu, é, na minha perspectiva, a minha maneira de ver o direito e a interpretação e aplicação do direito, nesses casos aí, eu fico sempre com o indúbio pro réu Eu, pessoalmente, é, não estou vendo a necessidade premente de decretar um, um flagrante desse embora seja abominável o que esse senhor e outros estejam fazendo na CPI né mentindo sem consequência nenhuma né? Obrigado professor querido Antônio Alberto Machado essa é a beleza do direito né que não é uma ciência exata é uma ciência humana eu posso pensar uma coisa o senhor pensar divergente e assim vice-versa e reciprocamente, e as coisas fluírem conforme deve ser, vamos aguardar. Eu penso que nós podemos entrar na pauta que já foi já passada para vocês, né, antes de começar o programa, porque é, os senhores são muito eloquentes, bem fundamentados, e nós, talvez a gente não terá tempo, uma vez que são 19 horas e 25 minutos, já entraremos, então, na pauta que vai motivar bastante discussões entre todos vocês convidados. Em reunião realizada ontem no Palácio da Alvorada, o presidente da República anunciou que vai indicar André Mendonça, da Advocacia Geral da União, para a vaga de Marco Aurelo Melo no STF, Supremo Tribunal Federal. Segundo dois ministros presentes na reunião, o presidente disse que todo mundo sabe que André Mendonça é o seu nome favorito e que encaminhará o nome ao Senado Federal. Segundo relatos, Mendonça fez um discurso de agradecimento ao presidente e aos colegas do governo. A tendência, segundo auxiliares presidenciais, é que Bolsonaro só oficialize o nome na semana que vem, após a aposentadoria de Marco Aurélio Melo. Marco Aurélio Melo, né? André Mendonça já era cotado para a cadeira, pelo menos desde julho de 2019, quando entrou na lista de postulantes após o presidente Jair Bolsonaro afirmar, em culto com a bancada evangélica na Câmara dos Deputados, que levaria ao Supremo um nome terrivelmente evangélico. À época, em sua primeira passagem pela Advocacia-Geral da União, Mendonça foi colocado entre os cotados pelo próprio presidente. André Mendonça nascido em Santos, no litoral paulista, é advogado da União desde 2000 e chegará eventualmente ao STF aos 48 anos de idade. Nomeado para o comando da AGU logo no início do governo Bolsonaro, em janeiro de 2019 ele era visto como um nome estritamente técnico, que no governo Temer havia sido assessor especial do ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Até aquele ponto, Mendonça não dava sinais de adesão clara ao bolsonarismo. Ele não fez campanha aberta por Bolsonaro em 2018, e em suas redes sociais revelava mais entusiasmo com a eleição de Marina Silva, então candidata a presidente pela rede Sustentabilidade. Em 2002, Mendonça publicou um artigo simpático à vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no jornal Folha de Londrina quando era procurador da União na cidade, como noticiou o UOL no ano passado. Na ocasião, o atual ministro da AGU não citou o nome de Lula, mas disse que o triunfo enchia os corações do povo de esperanças e que as urnas haviam revelado o primeiro presidente eleito do povo e pelo povo. Se o rótulo de Terrivelmente Evangélico ajudou na indicação de Mendonça, não se sabe se as convicções religiosas farão diferença em sua atuação no STF. Mendonça é pastor da Igreja Presbiteriana Esperança de Brasília, que adota uma linha mais progressista e evita a abordagem de temas político-partidários em culto. Então, para abrir o nosso bate-papo, mesmo oficialmente, da pauta que havia sido uh, efetivada antes dessa novidade do da suposta prisão, lá da determinação de prisão, estamos vendo que não cumprida na CPI, e nós já discutimos até de forma precedente quanto a isso, vou dar a oportunidade ao professor Washington Barbosa de explicar para a gente o que é ser terrivelmente evangélico, professor Washington. Olha, essa é uma pergunta difícil de responder na perspectiva de Jair Messias Bolsonaro que não é terrivelmente evangélico, nem muito menos terrivelmente cristão, na minha opinião. Né? É, tanto que é um cristão que mantém em casa uma é, imagem de nossa senhora parecida. Mas é, a, o professor André Luiz de Almeida Mendonça, que é paulista né, de Santos, é, além de, da sua formação em Direito, ele também tem a sua formação, é, ele é teólogo, né? tem a formação de teólogo. ele é doutor em direito, em direito público, é, com trabalhos interessantes na área de corrupção, né? de, de combate à corrupção no direito, ele tem três obras é, interessantes, que é duas em espanhol, né? que é a negociação em caso de corrupção e o princípio da validade da prova em caso de corrupção, e uma coisa que chama a atenção, ele tem uma obra chamada Democracia e Sistema de Justiça, que ele fez em colaboração com Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes. Né? Então, veja o quanto o Terrivelmente Cristão não necessariamente é Terrivelmente bolson Bolsonarista. A outra questão interessante a gente lembrar em relação ao professor Mendonça é que ele foi para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, substituir Sérgio Moro. Né? E já se sabia desde então que ele era o, o cotado para uma das duas vagas que já em Bolsonaro, neste mandato, teria é, condições de indicar. E ele... O, o, e que já... E aí, aquele, quando aconteceu a situação do Moro, é, o Bolsonaro disse que, depois de indicar, na verdade, é, o primeiro candidato, né, hoje já ministro, é, o Bolsonaro disse que um dos critérios que ele usaria seria o Terrivelmente Cristão. Duas outras coisas que é importante a gente falar sobre o professor Mendonça. A primeira é que a posição política dele nesse nessa história dele no direito, né, e esse é o critério, o critério principal para ser ministro do, do Supremo Tribunal Federal, que é notório saber jurídico, né, ele é defensor público de carreira, então, é, para quem critica tanto que esse ministro, aquele ministro não tem história na carreira do, da magistratura e não consegue entender que notório saber jurídico não se adquire só nessa carreira, mas em qualquer outra dos profissionais do direito, né? É, e ele não tem, assim, uma participação de militância política relevante. E a segunda coisa é que ele começa a sua carreira na advocacia como advogado da Petrobras Distribuidora, né? Então, veja aí que ele, embora passou meio despercebido politicamente falando, ele não é, é alguém que, que teve uma carreira jurídica dispersa, né? E o que o faz terrivelmente é, evangélico, ele é pastor da Igreja Presbiteriana Esperança em Brasília. Né? Ele é presbiteriano, uh, que é uma das, das igrejas evangélicas tradicionais, né? É, e aí vamos ver. Eu acho até que, tecnicamente, a escolha não foi ruim. Né? É, e vamos aguardar agora para ver. Aqui vem o doutor, né? doutor, é, em direito, André Luiz de Oliveira Mendonça. Muito obrigado, professor Washington. O Estado brasileiro é laico, isso é, o Estado ele não professa uma religião oficial... Muito pelo contrário, a liberdade religiosa é um valor presente na Constituição da República Federativa do Brasil, essa de 1988, vigente. Mas eu quero saber do professor baes se misturar religiosidade, religião com técnica jurídica é um bom negócio para o nosso país, professor Baez. Não, nunca é, nunca será. né é, Mas a gente tem que entender que, embora o Estado seja laico... A população não é. Professor, travou. Travou para mim também, Esse... Luiz, Pois eu volto para ele. Então, é, os, pelos componentes do, do, do, do STF, que em regra nós temos sempre uma, uma passagem de um STF mais, vamos dizer, progressista e um STF, às vezes, mais liberal, né? Professor Antônio Alberto Machado, como o senhor acha que ficará, né, qual que é a tendência do, dessa nova composição, dessa eventual suposta nova composição do STF, com a indicação do André Mendonça? Mais progressista ou mais conservador? Como o senhor pensa sobre isso? Olha, eu acho que uh, o perfil dele... Né, não é um perfil que vai alterar a orientação é, político-ideológica do Supremo de modo a tornar o Supremo mais progressista ou mais conservador. Ele me parece ter um perfil, é, um perfil que eu diria nem tão conservador, nem, nem, nem tão progressista. Né? Então, eu acho que não é alguém, né, até onde eu sei, até onde eu conheço, como todos aí conhecemos pela mídia, não deve alterar esse, essa correlação de forças políticas, ideológicas no, no Supremo Tribunal Federal. Como ele é um homem religioso, e nós sabemos que há no Brasil um conservadurismo religioso muito grande, a minha inclinação seria imaginar que um homem desse será um juiz mais conservador do que propriamente eh, progressista, digamos assim, um liberal conservador e não, eh, na verdade, um, um juiz mais... Ah, digamos, a esquerda mais progressista nesse, nessa direção. Mas a minha impressão é que as coisas continuarão como estão. Né? O, o perfil do Marco Aurélio, que sai, que dá lugar para esse jurista, é um perfil também conservador. Né? É, não acredito que tenha grande mudança aí. Agora, o, o fato dele ser, segundo o Bolsonaro, terrivelmente evangélico, eu não sei se é, você vê que ele é evangélico, mas não é neopentecostal. Esses que até, a meu ver, né, respeito a todas as religiões, são um pouco mais, digamos, mais fundamentalistas. Né? Parece que não é o perfil dele. Então, do ponto de vista formal, se ele tem mais de 35 anos, tem menos de 65 anos, se ele tem... Notável saber jurídico e reputação ilibada pode ir para o Supremo. Né? Eu não me animaria a questionar a reputação nem o cabedal jurídico do, indicado pelo presidente. Só me animaria a dizer que é completamente desnecessário né, o presidente, por razões que a gente até imagina, por razões eleitoreiras, para agradar a fatia do seu eleitorado, que é, que é evangélica, anuncia que vai mandar para o Supremo um juiz terrivelmente evangélico. Isso, de um lado, é, é algo que precisa, é, tem uma, um, um impacto também nesta ideia e na necessidade de se construir um Estado laico, é? E, por outro lado, é algo que também vulnerabiliza a instituição Porque imagina você, Renato Você é um católico e está demandando com um terceiro que é evangélico Se o processo cai na mão do André Mendonça Você, como católico, vai dizer Eu vou perder a ação O evangélico vai ficar otimista isso não pode acontecer Nós temos que acreditar e exigir que os juízes sejam imparciais, independentemente do seu credo religioso. Então, ficar né, jogando com a instituição, jogando para a instituição, jogando para o eleitorado com esse argumento religioso, me parece uma coisa completamente... Olha, eu nunca vi, né? eu, além de ser uma coisa assim, talvez inédita, é uma coisa sem propósito, fora de lugar. Então é esse comentário que eu me animo a fazer, essa crítica. Né? Agora, sobre a reputação, sobre a, a, a competência jurídica do jurista indicado, eu acho que é normal, não tem nenhum, nenhum problema. O anormal, né? o que chama atenção, o que causa polêmica, e talvez até seja o motivo pelo qual nós estejamos discutindo aqui, é o presidente da República inserir nessa atividade, que é um direito dele, a faculdade dele, indicar quem ele quiser, que seja de acordo com as exigências da Constituição, e aproveitar essa sua faculdade para levantar, propor, né, uma questão religiosa que, a meu ver, é inteiramente fora de lugar. Obrigado, professor Machado. Michael Tropiano, não esqueci de você, está aí aguardando para falar conosco. A indicação, do chefe da Advocacia Geral da União, o André Mendonça, é uma boa para o Brasil? Qual que é a sua visão sobre essa eventual indicação? Bom, vamos lá. Primeiro teste. André é, Boase. André Boase, você está me ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Ótimo, sim, tô, tô... ótimo. Estou te ouvindo e estou te vendo. Ótimo, vamos lá. É, bom, eu acredito que para a base, né, eu vou falar como se eu estivesse olhando para dentro da bolha na qual eu convivo, tá? para a base é, dita aí conservadora da direita, não tem um consenso quanto à indicação é, do Mendonça, tá bom? Para a ala mais religiosa bolsonarista, é, tem que confiar e apoiar, ponto final. Né? Agora, para a ala conservadora mais cética, é, não, não, não está vendo com bons olhos. É por questões já abordadas aqui, pontos já abordados, elogios ao, ao ex-presidente Lula, né? é, o livro que o, que o Mendonça fez junto com Alexandre de Moraes, né? é homenageando o Toffoli. Poxa, isso daí para os céticos, para os conservadores, para quem quer uma, uma agenda conservadora no Brasil, para que avance uma agenda conservadora no Brasil, que foi para isso que os bolsonaristas voltaram no Bolsonaro, isso não, é, não, não, não está sendo legal. Né? Então, assim só o tempo que vai dizer... É, como, que o, como que o Mendonça vai reagir dentro do STF, né? Um STF que, na minha visão, está totalmente desgovernado, né? É um, um STF que interfere em todos os poderes, é? Né? Um STF sem limites, um STF que é vítima, que chega a ser vítima, como, por exemplo, no caso da, é, do inquérito do fim do mundo, né? Vamos dizer assim, lá das fake news, o STF é vítima, o STF acusa, o STF é, investiga, o STF julga, ou nem julga e já manda prender. Não é? Então, é essa a visão, é esse, é, é, é esse, vamos dizer assim, o receio e o medo que os conservadores estão tendo hoje. Não é? Porque hoje a gente não pode emitir opinião nenhuma, mais em rede social, que você pode ser preso. Né? Se parlamentar está sendo preso, imagina... Nós que somos mortais aqui de baixo, não é? Nós que, que às vezes levantamos, às vezes, hashtags e chamamos chamados de robôs. Quando você levanta uma hashtag, faz uma piada, faz um meme, faz uma crítica, joga na rede social, isso já é um crime absurdo para o STF, porque o STF está em todos os lugares, o STF é unipresente e então, por isso, ele pode, ele pode é, é, encarar dessa, dessa maneira. Para nós, a gente... É, é, conservadores para vamos dizer assim para ala bolsonarista né os conservadores a gente espera que que se tenha assim um, um ministro do STF que seja no mínimo técnico no mínimo não é então assim é, a, a, eu o pessoal fala ah, eu não sei o que quer dizer terrivelmente evangélico é, eu vou eu vou dar um vou dar uma é, uma sugestão imaginem Silas Malafaia ministro do STF o que que aquilo ia virar aquilo ali poderia ser considerado um terrivelmente evangélico, não é? E quando a gente fala em um cristão, católico ou evangélico, que é mais puxado para o progressismo, às vezes não casa muito bem com, com, o com o evangelho ali e tal, né? Então, assim, é complicadíssimo, né? É, o que, que nós sentimos, o que, que nós estamos vivendo? É, como o Rui Barbosa diz, né? É, a pior ditadura é a ditadura do judiciário, contra ela não há quem recorrer. Então, para nós que estamos aqui sofrendo essas perseguições, a gente espera que tenha alguém por nós para nos defender dentro do STF. É essa a nossa visão, não é? Então, assim, é, por um outro exemplo, como que André Mendonça iria se comportar diante de toda essa articulação que o STF está fazendo contra o voto auditável, não é? Então, é, é, como que ele vai se comportar? Para a gente... É, isso para algumas pessoas não podem estar sentindo isso, pode estar dando até risada dessa ditadura do, do judiciário que nós estamos vivendo, mas para a gente isso é muito caro, não é? Essa perseguição que, que infelizmente a gente vive. Então, como que o André Mendonça vai se comportar dentro do STF? Ele vai ser mais do mesmo que para a gente não funciona, que a gente quer pelo menos um STF que não interfira nos outros poderes, que siga a linha ali da, da Constituição? Ou ele, ele, ele vai andar conforme está andando o, o, os ministros do STF é, até esse momento? Né? E eu espero que eu não seja preso por dar essa opinião. Obrigado, Maicon Tropiano. Estou vendo, nós estamos na pauta número 2, né? que nós tivemos uma pauta surpresa, e talvez não dará para concluir o programa às 20 horas. Então eu peço, se eventualmente algum convidado tiver que sair, avise, porque aí a gente já fala... É, se, se eventualmente a, a, acontecer, né? Faça suas considerações finais, tá? Porque nós vamos estender um pouquinho mais do que as 20 horas hoje. O professor Baez voltou, quer cumprimentar alguma coisa quanto a essa temática da indicação do terrivelmente, de eventual, suposta indicação do terrivelmente evangélico André Mendonça, professor Baez? Sim, sim, eu vou tentar ser rápido, pela seguinte razão. Primeiro, uh, porque, na realidade, você bem colocou, Bose por enquanto é uma suposta indicação. Além dele, correm mais dois nomes por fora que não estão aparecendo no cenário ainda. O, um nome é do próprio ministro da, da Educação, o ministro Milton Ribeiro, que é advogado, que é jurista e que é pastor, tá? Uh, e que já está no Ministério. E o outro nome, vocês estão todos sentados, né? Ótimo. É, e o outro nome que está correndo é o, o nome da ministra Damares, que Damares também é advogada, também é teóloga, e também se encaixa em tudo isso. Então, assim, eu não me surpreendo com nada vindo, vindo do Palácio do Planalto. Tem que esperar, você tem que esperar a, a, a, o Twitter oficial. Falando de André Mendonça, de todos esses três nomes, inclusive comparando com o antigamente indicado Nunes Marques, em termos técnicos, se a gente olhar só de termos técnicos, é, a indicação está dentro dos critérios é, que têm que ser observados. André Mendonça não é um sujeito, ele é evangélico, mas ele não é um terrivelmente evangélico, nunca foi, eu já o conheço há alguns anos, porque ele faz parte da mesma denominação que eu faço parte, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Uh, ele não é um pastor é, ordenado, ele só tem o título de pastor. Né? Na realidade, na Igreja Presbiteriana Esperança, em Brasília, ele é responsável por ensino, por toda a parte de ensino, não a adultos. Ele participa do departamento infantil da igreja onde ele e a esposa ministram as crianças, né? Então, o pastor da igreja, ele é o um pastor desse, desse grupo menor ali, é um pastor voluntário, fez teologia, mas não é a formação dele. A formação dele é direito, após graduação na Universidade de Salamanca, e tem, de fato, é um sujeito de carreira dentro da, dentro da advocacia do Estado, como o professor Washington colocou, defensor público, depois advogado da União... É, com uma vasta experiência na controladoria geral da União, já era o AGU, no início eu tive a, a, a oportunidade de entrevistá-lo na semana em que ele foi indicado para a AGU, ainda no começo do governo, antes do início do governo, ok? É muito mais uma indicação política do que religiosa, né? ali temos o Mateus Acab dizendo isso, né foi uma indicação política, ele foi muito mais política do que religiosa. Não é um consenso dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil a indicação dele, então não, não há apoio por parte da Igreja, assim como não há apoio por parte da denominação também à é, atuação de Milton Ribeiro, que também é da mesma denominação, é, não, não há um consenso, por sinal, há um movimento, já desde que os dois foram indicados, para que ambos renunciem às suas credenciais religiosas e sejam exclusivamente... É, voltados para a questão política ou retornem ao serviço religioso é, integralmente, né? Ah, não misturem as coisas. Já há esse movimento há algum tempo, aliás, desde o início do governo, e de, principalmente depois que Milton Ribeiro foi é, alçado à condição de ministro da Educação. Como disse, é um quadro técnico, né? Vai enfrentar um pouco de resistência do Senado, mas não há nenhuma resistência no STF ao nome de André Mendonça, porque ele já circula há muito tempo no STF. Ele é amigo, da Pat... amigo íntimo de Gilmar Mendes, é, ele diz, é, diz, eles tiveram o um entreveiro na questão da, da, daquela, daquela questão do uso das igrejas, da abertura das igrejas, mas aquilo é coisa do, do plenário, o, o Bosi sabe muito bem como funciona isso na discussão no tribunal, né? vocês discutem no tribunal e depois vai todo mundo tomar café no bar da esquina ali, na, na, os advogados, promotores, juízes, eles se confraternizam e foi isso que aconteceu ele é da turma do Gilmar Mendes ele é amigo de Alexandre de Moraes ele já está circulando por Brasília contando com a indicação que ainda não é 100% né? não se esqueça que o presidente ele joga para a torcida para sentir como é que vai ser e depois surpreende todo mundo que foi por exemplo que aconteceu com o Cássio Nunes Marques Muito obrigado professor Baez eu estou rindo aqui só faltava o Bolsonaro indicar a Damares para ser ministro do STF, imagina só. Não duvido. Eu quero agradecer todo mundo que está acompanhando ao vivo agora, mandando os chats para a gente. Obrigado por todos os nossos internautas, telespectadores. Vamos continuar a pauta aqui, que hoje já vamos extrapolar o tempo, hein? O governo Jair Bolsonaro ingressou com uma ação no STF para suspender a lei que prevê a garantia de conexão à internet a alunos e professores de escola escolas públicas. Essa lei foi vetada pelo presidente, mas o Congresso derrubou o veto. Há a previsão de aplicação de 3,5 bilhões de recursos federais para ações de conectividade. A nova lei foi uma resposta do Congresso à ausência da gestão Bolsonaro no enfrentamento dos reflexos da pandemia na educação básica. O orçamento do MEC ainda passa por reduções. Após a derrubada do ato de Bolsonaro em 1 de junho, a Lei 14.172 de 2021 foi promulgada no dia 10 eh, pelo governo federal. Mas na noite dessa segunda-feira, dia 5, a advocacia geral da união ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade para impugná-la. A lei define que os três bilhões e meio de reais sejam transferidos para estados e municípios em 30 dias. Essa obrigação que vence no próximo dia 10 é o principal questionamento da AGU. A referida imposição, no entanto, foi editada a revelia de importantes regras do processo legislativo, como a iniciativa reservada do presidente da República para diplomas que interfiram nas atribuições dos órgãos do Poder Executivo, diz a peça de 50 páginas assinada pelo advogado-geral da União, André Mendonça. A lei criou situação que ameaça gravemente o equilíbrio fiscal da União, mediante o estabelecimento de ação governamental ineficiente que obstará o andamento de outras políticas públicas, diz a inicial da AGU. Quero perguntar ao professor Antônio Alberto Machado se. Ele que... Pois não. Posso eu é, começar a comentar? Porque eu tenho que sair às oito. Pois não, pois não, Vamos lá. Desculpa atravessar aí a sua, a sua pauta. Mas eu pois queria é. falar sobre isso rapidamente. Desculpa, Sim. professor Antônio, é só por causa do meu horário, tá? Não, eu, é. eu, eu até queria colocar, um, um, a, a, acrescentar algo para ti, Baís, que você, o senhor é professor e trabalha com tecnologia, né? Sim. trabalha com essa questão de transmissão pela internet, então, eu considero seu, seu sua opinião, seu posicionamento extremamente importante. Pois não. É. Tá, então eu me posiciono e já me despeço dos queridos aí, porque eu vou precisar sair às oito e tenho a, a minha transmissão às oito daqui a pouco. É, é, mais uma vez, eu, eu, eu, essa coisa que eu tenho birra muitas vezes com a imprensa quando noticia algo, né? Então você está ali, ó, olha, governo Bolsonaro briga no juiz para não dar internet a alunos em escola pública. Então você está olhando para isso, você vê essa notícia, você já quer sair batendo, né? Onde já se viu não dar internet para a escola pública? Quando você vai ler a peça de argumentação da AGU, feito pelo André Mendonça, que é um técnico é, nesse sentido muito bom, você vai ver que o que está sendo colocado ali, por que, que ele está fazendo isso, porque a lei ou a proposta que foi aprovada e que foi derrubada o veto, né? O veto foi derrubado pelo Congresso, é algo que foi imposto ao Ministério da Educação para liberar essa verba, não dizendo de onde essa verba virá. Quem trabalha com a com administração pública sabe que quando você vai propor alguma liberação, você tem que dizer de onde vai vir o dinheiro. E na peça, tá, tá na, na, na peça de 50 páginas, está justamente esta, esta argumentação. Ok, temos que ter, temos que fazer, etc. Mas de onde está onde a rubrica no orçamento para poder tirar esse dinheiro? Porque o orçamento foi aprovado recentemente. Onde é que está a rubrica do orçamento para a gente poder mexer nesse valor? Né? Então é aí que está vendo o problema. Então tem que ficar claro que essa questão de não dar a internet para alunos da escola pública é porque a lei o projeto não diz de onde vai sair o dinheiro para isso. Tem dinheiro para fazer? Tem. Tem de onde tirar? Tem. Só que tem que dizer onde que vai sair. Que é o que está completo. Por isso é aquela coisa é, vocês advogados sabem, é aquela brecha na lei. Que, que fura o processo todo, né, que nem diz o, o, o, o Gilmar Mendes, né? o pessoal diz que o Gilmar Mendes solta muito, já, já, você sabe por que, que ele solta muito? Ele mesmo diz, porque os caras montam umas peças aqui, que tá totalmente furada, na hora que chega para mim, o que, que eu tenho que fazer? Fazer cumprir a lei, e como está tudo furado, eu tenho que soltar o cara, né, então o pessoal precisa fazer o, o, o, o, o, o trabalho, o dever de casa, de maneira mais, mais... não adianta querer forçar esse orçamento e tentar achar essa rubrica precisa necessariamente dizer da onde do orçamento vai sair esse valor do Ministério da Educação que já teve grande parte do seu valor contingenciado esse ano agora isto posto que tem que ter esse negócio de internet para os alunos escola por não tenha dúvida que tem que ter né com a questão da pandemia isso ficou claro ficou claro a desigualdade ficou claro a falta de acesso ficou claro tudo né então, é a ação do governo está na Constituição que tem que prover educação de qualidade, e hoje a educação de qualidade passa necessariamente por você ter o acesso à internet de todas as maneiras, né? da maneira mais, mais rápida possível. É uma ação que cabe aos governos estaduais administrarem a verba que vem, é, que vem do Ministério da Educação, não é papel do Ministério da Educação prover diretamente essa questão da internet. É papel do repasse da verba, mas tem que dizer de onde vai sair a rúbrica do orçamento. Esse que é o grande problema que está tendo aí. Então, a maneira como se noticia isso, olha que eu não sou eu, não, não, eu, eu sou um opositor, tá? Mas a maneira como está sendo é, é, noticiado isso, em face do que você tem na peça da, da AGU, explicando do porquê, está sendo colocado como inconstitucional está muito claro ali porque é inconstitucional se liberar e, e também entra também entra na questão de um problema que pode gerar até crime de responsabilidade seria mais uma brecha aí para encher a paciência do governo tomara que ele libere porque aí você ter crime de responsabilidade pode <risos> dar o pedido de entrada no impeachment que pode acontecer mas eles estão espertos com isso e vão segurar o negócio Professor Baez, muito obrigado pela sua participação. A minha pergunta para o pro, pro professor Antônio Alberto Machado vai nesse sentido, se, se o professor entende que essa lei ela, ela mexe com a discricionariedade na aplicação dos recursos e se mexe da a discricionariedade do presidente da república, do gestor da União, e se ela mexe também interfere com a autonomia do Poder Executivo. Que é o poder legislativo querendo falar assim: ó, esse dinheiro tal você aplica em determinada coisa. O senhor entende que mexe com a discricionariedade e autonomia do poder executivo, professor Antônio Alberto Machado? É, tem de fato essa filigrana jurídica, né? O, toda a iniciativa de lei que vai gerar despesa extra para o executivo. Né, tem de ter a iniciativa do Executivo. Né? Isso é, uma, é um enorme. É né? Então, de fato, pode haver, né, como houve esse questionamento da constitucionalidade da lei, e pode ser até que ela seja julgada inconstitucional. Agora, o que é um fato também é que a pandemia ela atinge fundamentalmente a saúde do povo brasileiro e também o problema da educação das crianças que tiveram de ficar em casa, provavelmente vão completar dois anos em casa, e isso é um retrocesso, um estrago que, imensurável, né? o, o, que precisa ser resolvido. E era de se esperar que o governo tomasse a iniciativa tanto no campo da saúde, para prevenir... A, as contaminações, enfrentar a pandemia, expandir a vacinação, e também no campo da, da educação, onde a inclusão digital vai jogar, não só agora, no, em tempo de pandemia, mas depois também, um papel decisivo. Então, isto é fundamental que seja enfrentado e resolvido pelo, pelo governo. Logo, é, e quando o governo se omite né, e, e não, não toma essa providência política, né, e, além disso, né, quando o Congresso legisla e o governo se apega a uma filigrana jurídica justamente para não tomar a providência política que ele deveria tomar, é, uma vez que recurso tem, né, é, fica difícil sustentar que uma ação de dessa como essa deva prosperar, porque, na verdade, o governo se omite nessa tarefa de ampliar o acesso das crianças aos equipamentos digitais, ele se omite nessa tarefa, se apega a um detalhe jurídico, para não cumprir essa tarefa, ou seja, para justificar a sua omissão, e isto também deveria ser entendido como algo inconstitucional, né? porque está lá na Constituição que o governo tem que tomar esse tipo de providência. Então, no frigir dos ovos, né, eu reconheço que há essa questão formal, todavia, como... É, o direito não é matemática, né? na verdade, o que a lei fez não foi criar uma despesa extra, o que ela fez foi, dentro do orçamento destinado ao Ministério da Educação, é, é, exigir que seja levado a efeito um programa que vai ter necessariamente um custo, mas aí se trata muito mais de uma realocação de recursos para esta área que é urgente neste momento do que propriamente a criação de uma despesa que não estava prevista, porque a inclusão digital está prevista. É uma, é uma medida que precisa ser levada a efeito, a efeito pelo governo, né? com os recursos que ele, governo, tem que tirar de onde, de onde esse recurso está disponível então não me parece razoável que ele se esconda atrás do biombo de uma filigrana jurídica para descumprir a Constituição, para descumprir a lei e para se omitir. Então nós podemos argumentar que não se trata propriamente da criação de uma despesa extra, mas de, uma, de um programa, necessidade de implementar um programa que vai ter um custo que já está lá no orçamento do Ministério da Educação. É possível que as duas decisões são absolutamente sustentáveis, razoáveis. Né? Renato, eu queria é, é, pedir licença a você também e aos nossos companheiros aí de bancada e aos seus telespectadores, para também me ausentar agora às oito horas, porque eu tenho, eu tenho aqui em casa, está em curso uma reunião também, não é online, mas é um, uma reunião, reunião de trabalho, estou com três, quatro pessoas Lá embaixo a gente interrompeu muito prazerosamente a minha reunião para participar do seu programa, mas eu devo voltar para essa parte final da reunião para a gente decidir lá o que está em pauta. Agradeço muito, é uma satisfação muito grande, espero ter a oportunidade de participar novamente do seu programa, reencontrar os, os, as pessoas que participam dessa bancada e poder também continuar colaborando, minimamente embora, com o desenvolvimento do debate público sobre essas questões fundamentais. Então, obrigado. Professor Antônio Alberto Machado, nós que agradecemos pela sua gentileza, a, a, a explanação do senhor me fez recordar aquela música da religião urbana, né? ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Enfim, e o senhor também me fez lembrar hoje de uma pessoa muito querida, um colega, um amigo nosso que não está mais conosco, que é o Fernando Tremura, uma é. pessoa ímpar, né? Enfim, eu agradeço a sua presença por desfilar aqui conhecimento e a brilhantar a nossa edição de 7 de julho de 2021. O é, Washington e Tropiano ainda estão conosco, podem ficar mais alguns minutos? Se puderem, eu já faço uma proposta cada um Sim. fazer os seus comentários que não fizeram ainda tranquilo. coisa do Ô, Luiz, coloca todo mundo na tela aí por favor é... vocês podem ficar mais alguns minutinhos mais cinco minutos tranquilo, aí eu quero então já fazer a pergunta para o Tropiano eu, eu comunico a questão do afrouxamento do Dória que ele anunciou e para sexta-feira já a partir de sexta e aí a gente já faz as suas considerações finais e encerramos a programação de hoje bastante conteúdo, bastante convidados, então deu uma estendida. Mas, Tropiano, eu quero perguntar para você, quando nós pensamos em liberdade intelectual, livros escolares, pandemia, internet, eu quero a sua opinião sobre a situação das escolas públicas no Brasil. Como que você enxerga eh, as escolas públicas brasileiras? Olha, é... Pode ser meio, po, meio polêmico, eu acho que eu não vou nem me aprofundar muito nisso, porque a minha opinião sobre as escolas públicas, é, eu que eu sou de 80, né, na verdade sou de 81, e eu sofri um pouquinho aí, sofri, não, eu passei pela escola pública é, ali no Simeone, na Adelino Simeone, no Baldilho Biagi, é, e, e senti, na verdade, senti não, eu sinto, de, depois de anos eu fui sentir o reflexo do que foi o ensino nessa época. É que, por exemplo, eu cheguei na, cheguei na faculdade é, de, de análise de sistema, é, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, é, tanto que praticamente 90% da minha sala teve dificuldades com a matemática, né, que a parte de informática é, demanda muita matemática, e eu tive que correr né, é, para suprir essa necessidade da, da, da, da matemática no curso de análise de sistemas. Né? É... Bom, a minha família, a gente, a gente é adepto aí do, do método é, homeschooling, né, de ensinar as crianças em casas, justamente porque é, é, não confiamos no sistema de ensino brasileiro, né, meus filhos são pequenos, vai fazer o mais velho, eu tenho três filhos pequenos, tenho um de 19, 20 anos, tenho três pequenos que o, o mais velho dos pequenos tem cinco anos de idade, né? Então, assim... É, nós estamos estudando todas as possibilidades para verificar se é, a gente evita de colocar os nossos filhos na escola. Isso pode ser meio polêmico, essa questão do homeschooling, pode ser até uma pauta aí para um, um, uma próxima discussão, mas, infelizmente, é, se nós analisarmos o que o nosso ensino produziu todo esse tempo, não é? se nós analisarmos isso, qual o, o, é, o que, que nós temos de produto na mão? de intelectualidade nas, na, nas mãos. Não é? É, a internet é, é evidente que ela é, é necessária para o estudo no, numa época que a gente vive hoje, não é mesmo? A questão aí, é, a, infelizmente, a, a, a chamada, a manchete dessa notícia aí que Bolsonaro não quer dar, criança, não quer dar internet para as crianças. É como, é como é, o nosso amigo de bancada falou aí anteriormente, isso beira cretinice. É? se nós é, não dá a notícia correta né coloca o bolsonaro aí como governo como como poxa vida olha realmente né o ditador não quer dar internet para manter as crianças na ignorância que não é bem isso tá bom essa não sei se foi claro aí tentei passar um pouquinho na, na, na, a minha ideia dos tópicos aí não sei se foi muito claro essa é a minha contribuição tá ótimo tropiando professor Washington. Quanto à lei aí do. do enfim, da, da DIN, né ação direta de inconstitucionalidade da União contra a lei aprovada, derrubada do veto no Congresso Nacional. Tecnicamente, o senhor tem alguma análise a fazer? Olha, é, na minha opinião, é a de sempre. E, infelizmente, ou felizmente, porque é democrático contrária à opinião do Tropiano, com todo o respeito. Né? <risos> Nenhuma novidade quanto a isso. É, na verdade, o governo Bolsonaro não quer né, qualquer acesso de ampliação da educação. A, a, a pauta deste governo para a educação pública é adestramento, doutrinamento e, e alienação. E aí, se você abre para a internet, isso fica cada vez mais difícil mas é a pauta é, da, da ala reacionária desse país. Né? Sempre foi, aliás. É, e aí usou apenas um argumento jurídico para justificar o Madin no Supremo Tribunal Federal. Né? A, a, a educação tem o segundo maior, orçam, é, maior orçamento dentro do orçamento e com certeza tem recurso para isso. É, e isso não precisaria estar explícito na lei. É, se... A lei prevê que é dentro do orçamento da educação. Mas tudo bem, juridicamente falando, ele está usando de, de um ius né, como a gente conhece no direito, para tentar derrubar aquilo que ele não conseguiu impor dentro do processo, do devido processo legislativo. Né? É, aliás, é uma coisa horrível nesse país, isso não é um problema só do Bolsonaro, mas de todo mundo que confunde é, é, poder executivo com poder imperial. É, o poder legislativo, que deveria ser o principal e o primeiro nesse país, acaba sendo é, um, um acessório apenas no, no conjunto dos poderes. Eu é, acho, é lamentável eu, isso. Eu, eu posso fazer um, uma pergunta assim de forma bem objetiva para ti, que é a pergunta que eu fiz para o Antônio Alberto Machado. Né? Se, se essa lei aprovada pelo Congresso, ela não interfere na discricionariedade da utilização dos recursos públicos já aprovados pelo orçamento, é lógico que observando tecnicamente as questões, as questões orçamentárias, você tem um percentual definido pela lei de responsabilidade fiscal que tem que ser aplicado em educação. Tudo bem, mas ele tem folha de pagamento, ele tem uma série de coisas para pagar e tem a discricionalidade dentro do saldo disponível de aplicar na educação, mas aquilo que ele vem entender na política do governo, então, assim, você entende que ela mexe com a discricionariedade ou não, e com a autonomia do poder executivo, uma vez que a Constituição fala que todos os poderes são autônomos e independentes entre si, você tem esse pensamento ou diverge, discorda de mim, nessas colocações específicas? A sua colocação não está errada, mas neste caso não se enquadra. Então, vamos lá, por quê? Primeiro caso. Né? Inclusão digital e democratização da informática É uma das funções do Ministério da Educação E está no orçamento E a proposta se enquadra 100% em Inclusão digital e democratização do acesso à informática Ponto Então está no orçamento previsto né? Se realmente o presidente tivesse Sob essa alegação Não teria entrado como falta de, de rúbrica orçamentária indicada Ele teria entrado como vício de iniciativa né? E ele não fez isso porque sabe que não é visto de iniciativa nesse caso, né? É, então, não é bem assim. É, há situações em que o Poder Legislativo, que é o que eu fiz o comentário no final do, do meu comentário, é, é que é um absurdo certas limitações que o Poder Legislativo tem que é, é de não governar junto, né? Então, nós não temos três poderes, nós temos um e dois penduricados Agora, veja que interessante, né? O Tropiano fez um comentário que não é do Tropiano, mas é, é do pessoal bolsonarista, tanto do pessoal bolsonarista de bom senso, que é o pessoal simplesmente conservador e que defende uma posição ideológica, quanto do pessoal é, é, reacionário, quanto do pessoal sem noção nenhuma, né? Que são três grupos que apoiam o Bolsonaro, é, mas é, é, isso é unânime entre todos. Que o, que o Supremo interfere no outro poder, que o Supremo está não sei o quê, não sei o quê, não sei o tudo nessa linha, né? quando não é verdade. Na verdade, alguém provoca o Supremo, o Supremo tem de dizer o que diz a Constituição. E se o outro poder extrapolou a Constituição, cabe ao Supremo Tribunal Federal enquadrá-lo nos limites da Constituição. Agora, veja bem, agora, quando convém, vai lá no Supremo Tribunal pedir para interferir contra o poder legislativo. Quer dizer, é o discurso do moralismo de, de, de, de oportunismo, né? Quando me convém, é bom. Quando não me convém, não é bom. Então, aí é exatamente as questões é, em relação a isso. E eu acho que o, o que importa aí é, é, é a função social da proposta e o fato dela não ser vício de iniciativa. Portanto, se o Congresso derrubou o veto, respeite. É assim que está na Constituição. Ele tem a palavra, mas não tem a última palavra. A última palavra é do Poder Legislativo. Eu fiquei okay, meio confuso. Ó. Eu ia até perguntar para o pro professor Antônio: agir dentro da, constitu, da, da constitucionalidade se tornou inconstitucional? Não é? Porque <risos> o, Bolso, o Bolsonaro está ele tá, ele tá se baseando ali na, na, na emenda constitucional 95 de 2016, no teto, né, que propõe ali o teto de gastos. Né? Se Bolsonaro passasse. É, superasse essa lei, ele estaria sendo é, agindo inconstitucionalmente, não é? Ali não seria uma pegadinha para o parlamento? Ah, tá vendo? Agora nós temos motivos aqui para um impeachment de Bolsonaro. Será que não é uma, uma precaução? O, outro piano. Com certeza não, não tem nada a ver. Primeiro que não tem nada a ver com o teto. Existe dotação orçamentária para inclusão digital e democratização da informática. Então não está acima do teto, está exatamente dentro do orçamento. Segundo lugar, se é uma lei e ele está cumprindo uma lei, isso não existe. O que se discutiu em relação a, a, a Dilma foi além do... Não de acordo com a lei. Está cumprindo a lei, nenhum problema. Na verdade, o que ele não quer é o acesso à democratização da informática. Certo? Como é que vai controlar dentro da sala de aula? Quando ele discute, quando tem o discurso do escola sem partido, não o partido do outro, mas o meu, né? e coisas do gênero, é por aí, o caminho é por aí. Né? Pior do que isso, só Damares no Supremo Tribunal Federal. Washington, se a gente, assim, tem motivo para a gente discutir de montão aqui, eu quero voltar para a pauta, até porque eu tenho um entendimento, e lógico, o Washington é um professor, dando respeito... De... É, anos-luz na minha frente, mas eu entendo... Mas não sou é assim, dono né? da verdade, certo? Claro, e o, o, o, o preto no branco é para isso. né? Eu entendo que esse tipo de iniciativa do Poder Legislativo mexe, sim, com a discricionariedade da aplicação do recurso, que é de iniciativa do Poder Executivo e que interfere na autonomia, sim, do Poder Executivo. E tenho visto, né, com, com respeito e confio na sua opinião, que o Poder Judiciário tem instaurado um inquérito e aí eu, eu concordo com aquilo que o Tropiano colocou, como que pode alguém ser vítima, alguém ser investigador, alguém ser acusador e alguém julgado né? No... O, o, o, é, é uma loucura que acontece não, no Brasil. É, não é uma loucura. né? É que as pessoas só fazem o comentário e não dizem de onde vem isso. É, é, é, é, é os tempos da ditadura, lá em anos de 85. Esse regimento interno foi feito lá. Lá podia. Aliás, podia não. Devia. Né? Agora, o que está faltando é o poder legislativo mudar a legislação, né? essa legislação autoritária que ainda está por aí, né? para alterar esse tipo de coisa. Né? Quando alguém... É. É, quando alguém cometer crime, e aí não é uma questão de opinião e pensamento, opinião liberdade de opinião e pensamento não é salvo conduto para a prática criminosa impunemente. Quando ah, é. comete, certo? O, a, de, depois de 88, tinha que ficar claro na legislação que, neste caso, cabe a, a, ao, ao, ao Supremo até representar, mas ao Ministério Público é, fazer ah, a denúncia. Não, só que é. ninguém mudou, é o caso, ninguém lembrou de mudar a lei de segurança nacional, que é ridícula, né? Ela Não, é importante. Ó, ó, o copo, agora a, a agora lei... que alguém foi preso por ela, que é um, um produto 100% da ditadura, todo mundo gritou, ah, aí resolveram mudar, né? Então, em vez mas, de quando, ficar... Quando a, quando a lei é inconstitucional, o Poder Judiciário está aí para isso, e o exemplo é justamente que nós estamos discutindo, não que a lei é inconstitucional, quem vai determinar é o poder judiciário, mas a, a possibilidade de se rebelar contra um instrumento normativo que eventualmente possa ser inconstitucional, nós temos que ter acesso ao poder judiciário. O que eu falo aqui para ti, e falo com fundamento, por exemplo, na lei anticrime, que foi aprovada agora em 2019, é, que consolidou aqui no Brasil o sistema acusatório. O sistema acusatório é o quê? Cada um no seu quadrado. Tem um órgão que vai investigar, tem um órgão que vai entrar com ação penal, tem um órgão que vai julgar, tem o um defensor que vai fazer a defesa. Cada um no seu quadrado, como o sistema acusatório, sob a égide dos princípios republicanos, determina. Né? Agora, sim, o que eu questiono sim. é justamente isso daí. Como que um órgão vai fazer tudo isso? Não pode. Sobre a nova sistemática legal do CPP, do Código de Processo Penal, que consolidou o sistema acusatório no Brasil, o Poder Judiciário jamais poderia ter essa prerrogativa de instaurar um inquérito sobre pena de ferir o sistema acusatório, e nós íamos para o sistema inquisitório, que é completamente diferente, e aí sim, você pode estar na, consolidar na mesma figura, do mesmo agente, do mesmo órgão, todas essas atribuições que são diferentes e devem estar né, funções em funções em quadrados diferentes é isso que eu Tem chance de estar. defesa e sem acesso aos autos como oh. que alguém se defende sem sem acesso aos autos como que alguém precisar de... o oh, oh. Tropeano, desculpa, mas eu quero dar a última, só ler essa última informação, eu já oportunizo suas considerações finais, já se preparem, então, se tem algum argumento a mais, eu quero falar que o Dória liberou o funcionamento de comércio e serviços em São Paulo até às 23 horas, a partir de sexta-feira, tá? Sexta agora, dia 9 de julho, feriado, então o feriado aqui nas capitais, nas cidades, será bombástico, né? O governador também anunciou a autorização do retorno das aulas presenciais no ensino superior a partir de agosto. Os estabelecimentos poderão funcionar com até 60% da capacidade e até as 23 horas. Também anunciou a autorização do retorno das aulas presenciais no ensino superior e técnico a partir de 2 de agosto. Anteriormente, as faculdades e universidades só poderiam reabrir para até 35% dos alunos na fase amarela do plano São Paulo. Segundo Dória, o Estado continua na fase de transição até dia 31 de julho, com toque de recolher das 23 às 5. Até então, nessa fase, o comércio e serviço só poderiam funcionar até as 21 e lotação máxima de 40%, além disso, o toque de recolher valia a partir das 21 horas. A partir dessa sexta-feira, olha que notícia bacana, vários restaurantes, comércios e serviços poderão funcionar por mais de duas horas e com até 60% da capacidade. Notícia bacana, entre aspas, né, hoje. Com a queda dos indicadores da pandemia no Estado, vamos estender o funcionamento por mais, por mais duas horas, é uma excelente notícia para o comércio, disse o governador. Com essas, eu encerro a pauta de hoje, que foi mais prolongada. Oportunizo no sentido horário, as suas considerações finais, se quiser comentar alguma coisa sobre essa notícia, e também, eventualmente, algo que ficou para trás, Maicon Tropiano, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, já está convocada para estar conosco mais vezes, dentro da disponibilidade da qual nós sempre ficamos gratos por participar, tá bom? Obrigado, Contropiano Eu que agradeço, já, já me despeço aqui de vocês, muito obrigado por me receberem nesse debate aqui, não é? O... Estou gostando muito desse debate com o professor, o professor Washington, tá bom? <risos> é, o que ficou para trás, o único detalhe, né? Eu falo os nossos advogados, porque eu também estou citado na CPI lá da, das fake news, né? Indiretamente lá na, na, no Inquérito do Fim do Mundo. Então, assim, os nossos advogados não têm acesso aos autos. Tá? Não tem como a gente se defender, a gente nem sabe exatamente o que, do que estamos sendo acusados. Tá? Só, só esse detalhe para vocês. A respeito do, da liberação do Dória, vamos obedecer ao Deus, ao Deus Dória, né? o Tranca Rua, né? o Tranca Rua não é um nome para um Deus. Mas agora ele diz que nós podemos ficar mais duas horas ali nos estabelecimentos comerciais, que não tem perigo. Se passou, se for além de mais duas horas, está enrolado, o vírus te pega, tá bom? Não tem muito comentário para fazer sobre isso, é uma medida que ferrou desculpa, não encontro outra palavra, que ferrou com, com o comércio, que ferrou com famílias, né, indiretamente, querendo ou não, é, ferrou com famílias, acabou com famílias aí, é, levou ao desemprego, e, e isso é lamentável, isso a gente não deveria nem estar tá comemorando, né, a gente deveria estar tá esbravejando de todas as maneiras, eu, é a ciência, ciência do Dória. Obrigado, Tropiano, professor Washington, para suas considerações finais por gentileza. Eu também me sinto muito à vontade nesse debate com você, Maico. Eu só me assustei hoje quando você disse que tem um filho de 19 anos que está escondendo leite bem escondido. <risos> <risos> Estou <e, risos> lá no Baldilho viaja não sei se você foi... Esteve na, sob a direção da professora Isabel no período que ela esteve lá, gente boa para caramba. É, e a questão é exatamente essa... A, a questão do inquérito e do não acesso aos autos não é um problema do Supremo Tribunal Federal, Maicon. Isso é... O, o, o, o inquérito é inquisitório, né? o que não, não quer dizer que deveria evitar o acesso aos autos da parte contrária. É por isso que eu sempre fui a favor do juiz de garantias, no mínimo, para você ter um juiz acompanhando tudo isso. Né? E sou contra o Ministério Público investigar. Eu acho que a função do Ministério Público não é essa, da mesma forma que diz que o Poder Judiciário não é. Isso é função da polícia, não é função da, da, da, da, do Ministério Público. Né? Aí evita os conluios que nem nós tivemos aí em é, um determinado processo. Agora, é... a questão do Dória, é, eu continuo dizendo, falei isso inclusive ontem aqui, né? questões econômicas se que resolvem depois da crise, mas vidas não se recuperam depois das crises, são os mortos que nunca mais recuperam, as questões econômicas em todas as pandemias, elas foram recuperadas, os mortos nunca mais retornaram, né? então eu acho que, ao contrário de você, acho até que ele cometeu alguns erros, sem dúvida nenhuma, alguns exageros, uh, alguns pontos de vista uh, questionáveis, mas uh, eu acho que o Dora foi responsável, inclusive colocando em risco todas as suas questões de natureza político pessoal, para poder ser responsável na pandemia. pandemia, não é fácil tomar as decisões que foram tomadas, né? e... Nós estamos tendo resultado da vacinação, quer dizer, quanto mais a vacinação avança, graças a Deus estamos nos aproximando de 50% do Estado, quase como um todo, é, e isso, de certa forma, está trazendo. Só espero que a irresponsabilidade de alguns não faça tudo isso voltar para trás de novo, né? principalmente por conta das cepas que estão chegando aí. Eu espero que as pessoas é, se empolguem até com a volta ao novo normal, mas se empolguem com o um mínimo de bom senso, para a gente não ter que voltar para trás. Então, acho que realmente isso é, é, é complicado. E aproveitando a oportunidade, eu já me despeço é, com boa noite a todos e acho que foi muito legal. O professor Antônio Alberto Saíl foi meu companheiro de mestrado em Direito. É, eu o Balde... O제... não. professor Baez. Baez. <risos> Nossa, deu branco. Em maio Tropiano, sempre um prazer é, é, estar aqui, porque eu fico muito feliz que você se posiciona sempre na ala conservadora do apoio ao Bolsonaro, né? e não na ala é, dos reacionários e dos sem noção. Então eu fico muito feliz. E, e as suas posições são assim. Então, isso, a questão da gente pensar diferente ideologicamente não nos faz desiguais e nem nos desqualifica. Agora, quando a questão é reacionar quando a questão é de ignorância, aí fica difícil o debate. Eu não, não, não me furto de debater, mas aí fica difícil quando não tem fundamento no que está dizendo, não é o seu caso. Obrigado, professor Washington. Eu quero agradecer a cada um de vocês que passou pelo nosso programa hoje, os nossos convidados, você que se manifesta, manifestou conosco. Amanhã, a partir das 19 horas do último da semana, quinta-feira, chegamos rápido, estaremos juntos ao vivo a partir das 19 horas com mais um Preto no Branco. Meu muito obrigado e muito boa noite a todos. Até logo. Tchau, tchau. Mais um episódio lamentável né, da politização da vida, da politização da saúde. O serviço público é propriedade da população.